Olá, tudo bom? Posso entrar? Pode entrar, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Luciene. Meu sinal é este. Eu sou intérprete aqui do IFES. Como eu posso te ajudar? Eu sou surdo. Meu nome é Daniel. Meu sinal é este. Prazer em conhecê-la. Eu fiz a minha matrícula aqui no IFES há pouco tempo. E queria conhecer os espaços aqui. Conhecer? Vamos agora. Vamos? Eu posso te ajudar. Sim, então vamos. Daniel, qual o curso que você está estudando aqui? O curso que eu estou fazendo é pós na área de informática na educação. Aqui é a sala da coordenação. Vamos conhecer? Ah, vamos. Olá, gente. Boa tarde. Né? Boa tarde. É... Eu vim trazer o Daniel para conhecer a coordenação do curso. Tá? Ele é o um novo aluno que está matriculado esse semestre aqui no IFES. Ela é DI. O que é DI? Design. Instrucional. Dentro do computador, ela cria estratégia, coloca para ficar um ambiente bonito no ambiente virtual. Legal. Entendi. Ela é a pedagoga. Qualquer problema pedagógico pode conversar com ela. Eles são os tutores. São os tutores. Legal. E esse é o coordenador. Prazer, Daniel. Estamos na sua situação. Obrigado. Okay. Me um prazer conhecer também. Aqui é a biblioteca. Você pode pegar os livros e tem muitos livros diferentes. Aqui é a biblioteca. Você pode pegar os livros e tem muitos livros diferentes. Ah, que legal. Biblioteca bem variada, né? Tem computador. Você pode olhar, pesquisar, procurar outras coisas. Ah, legal. Ela trabalha aqui. Ela é bibliotecária. Olá. Boa tarde. Esse é Daniel. Ele é um novo aluno que agora está estudando aqui no IFES. Que e que... eu estou apresentando a biblioteca. Ótimo. Como <risos> posso dizer a ele, seja bem-vindo? Bem Boa tarde. Que dia eu posso pegar um que livro? Que dia que eu já posso fazer empréstimo aqui? Quer saber. Pra... Primeiro a gente precisa fazer a carteirinha, para que ele seja cadastrado como aluno do IFES. Para isso eu preciso do comprovante de matrícula. Assim, ah, Já está aqui. Ele já está com comprovante de matrícula. Ele pode fazer agora, Caterinha? Pode, podemos fazer agora. Pode sim. Maravilha, é. ótimo. Ok, então. Nós caminhamos muito... Você gostou do espaço? É muito bom sentar um pouquinho, conversar. É muito bom esse espaço. Esse é a lanchonete, onde os alunos no intervalo vêm para cá, se encontram e você também pode ficar à vontade. Comer lanche, encontrar os amigos. Isso é muito bom. Espaço de convivência, bater um papo, conversar. Isso é muito importante. Isso é importante. Poder conversar. Claro, verdade. Isso é muito importante you <music>